o RBD aqui no Brasil? Sim! E no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar todos os detalhes e também a data que o RBD vai divulgar oficialmente a Tour RBD 2022. Quer saber tudo isso e muito mais? Então ó, se inscreva aqui no canal e vem conferir agora! E é lógico né pessoal, para estrear um novo cenário aqui no canal, eu tinha que começar fazendo um vídeo sobre o RBD, né? E toda vez que tem um vídeo novo falando sobre Rebelde e RBD, você já sabe que tem que deixar um comentário falando o que eu sou rebelde. Ah, se você ainda não é inscrito, ó, se inscreva agora mesmo, combinado? É pessoal, uma dica eu vou dar agora para o início desse vídeo para todos os fãs, para toda a geração RBD economize. Sim, sabemos que de fato vai ter o show do RBD aqui no Brasil em 2022. Essa notícia aí foi dada pelo renomado produtor musical, sim, ele foi lá o William Cruyff, ele que foi responsável por trazer o RBD em 2006 naquela tour que agitou 14 cidades aqui do Brasil, né? Essa que foi a considerada até hoje sim a maior tour internacional que o Brasil já recebeu. Então, ó, RBD fazendo história. Será que vai fazer história novamente? Interrogação e eu torço para que sim. Então, vocês já sabem, né? Como vai ser essa novidade, tudo essa volta do RBD em solos brasileiros nosso sexteto, será? Então sabemos que vamos ter que desembolsar um bom dinheirinho para esse ingresso, para esse show que com certeza vai ser memorável. Então, ó, economize, porque assim que for anunciado de fato né, as vendas, os ingressos, por aí vai, para a gente não ter aquele baque, porque a gente sabe que vai ser um valor, acho que sim, né? Lá em cima, então a dica do momento é economize. E o nosso spoiler? Ele que sempre solta os spoilers de tudo, tudo que vai acontecer com o RBD. Estou falando do nosso querido Christian Chaves. Sim, ele é o considerado o spoiler do RBD. Porque desde que foi anunciado o tributo, a live ser o parecer, né? O Christian sempre foi nas redes sociais, ele sempre deu algumas entrevistas soltando alguns spoilers do que ia acontecer. Nada era garantido. Mas. Eu fiz uma busca rápida, né? tudo que o Christian falou, de fato, aconteceu. E agora, nas últimas semanas, ele participou aí do programa do Taviano tá Costa, no Alto TV, que é outra Lab Ele foi lá categoricamente e falou que sim, o RBD está preparando muitas novidades para 2022 e pode sim considerar que vai ter show do RBD aqui no Brasil. O Christian também foi lá e deu vários detalhes falando dessa sintonia que ele tem com o RPD, ou melhor, com o Brasil. Ele sente que, ele acha que em outras vidas, nas vidas passadas, ele sim era um brasileiro. Eu não tenho dúvida disso e você aí acredita que também. E o Christian, lá no programa do no Costa, ele deu mais detalhes dessas surpresas que o RBD está preparando para 2022 e ele falou assim. Eu acho que tudo pode acontecer. Estamos falando de algo muito especial para o próximo ano. E obviamente o Brasil será um dos lugares que vai estar dentro da surpresa que estamos preparando, disse o Christian Chaves. Essa notícia aí ó, só confirmou mais ainda a declaração que o produtor musical William Christopher, opa, deu uma travada, deu uma misturada aqui, né? Ele é o produtor musical renomadíssimo, é o William Krumphrey. Ele foi lá, ele foi o responsável por trazer o RPD em 2006, para preparar toda aquela tour que foi considerada até hoje é considerada, né, a maior tour internacional que o Brasil já recebeu e foi com o RPD. Ele hein? não sabe ainda se ele que vai ser o produtor responsável por essa vinda aqui do RBD aqui no Brasil, mas em uma entrevista que ele estava dando para o José Norberto, ele foi lá categoricamente também e falou que sim, o RBD vai vir aqui para o Brasil em 2022. E ele deu mais um spoiler também, falando que vai ser no primeiro semestre. Tem alguma coisa de RBD mesmo acontecendo? Sim. Sim, é certo que o RBD virá o ano que vem. Agora ainda não está dividindo o promotor. Então, ó todo mundo aí na torcida para que o RBD venha mesmo, que essa pandemia melhore, que todo mundo possa se vacinar de fato, para que todo mundo vacinadíssimo podemos ir lá participar e, e participar desse momento memorável que com certeza que vai agitar os corações. Já estamos assim ansiosos, né, pessoal? Para participar e ir nesse show do RBD. E RBD vem... Vem com todo proximamente, para vocês. Ainda não sabemos se vai ser o sexteto, né? Eu aposto que vai estar tá a Anaí, a Maitê, o Christian, o Christopher e a Dulce Maria, que ela não participou da live RBD Ser o Parecer. Por conta do nascimento da Nenê, né? Mas eu acho que nessa volta, sim, a Dulce Maria vai participar, com toda certeza. Ainda não sabe em quais lugares aqui do Brasil que vai acontecer esse show. Mas as redes sociais, todos os fãs do RBD, né? espalhados no Brasil todo, já tá fazendo campanha, né? para que aconteça o um show... Na sua cidade, no seu estado, né? Eu até dei uma pesquisa nas redes sociais, as montagens que o pessoal faz, falando já divulgando essa tour, né? Essas daqui que vocês estão vendo ao lado é muito engraçado. Hein? E o pessoal de Fortaleza, alô Fortaleza! Já tá fazendo uma campanha super engajada aí, para que sim aconteça o show do RBD em Fortaleza. Ó. Estou aqui hein? na torcida, viu? Mas mesmo não confirmando lá em Fortaleza, parece que em São Paulo duas datas estão sendo confirmadas já no primeiro semestre. E por aí vai no finalzinho de março ou na primeira semana de abril. Uma dessas datas é a possibilidade que vai acontecer o show. E uma notícia, uma informação aí extra oficial, né, que eu pesquisei algumas fontes aí e já estão garantindo que o RPD vai anunciar de fato a data dos shows, onde vai acontecer, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? A essa tour do RBD em 2022. A data de divulgação oficial vai acontecer quando? No dia mundial do RBD, no dia 4 de outubro. Essa data aí prevista para que esse anúncio seja de fato dado para essa geração toda que acompanha o RBD. Então, vamos acompanhar tudo isso, viu? Você já sabe, né, que o Christian Chaves é um spoiler que eu falei agora há pouquinho mas vamos ter oficialmente esse registro, essas datas de como que vai ser, onde vai ser, as datas e por aí vai, oficialmente, no dia 4 de outubro, o dia mundial do RBD. É pessoal, eu confesso que eu estou super ansioso e vocês aí também, mas isso só confirma que o nosso RBD está vivíssimo. Ah, eu falei agora há pouquinho, né, que eu acredito que vão vir só os 5, né, e não o Ponto, porque o Ponto, ele já divulgou várias vezes, diversas vezes, que ele tá mais focado agora na carreira como ator, ele não quer mais cantar, ele não quer mais seguir nessa linha aí de cantor, ainda mais com o RBD, ele, lógico, sente todo o carinho pela banda, né, afinal que ele foi o RBD que de fato mostrou o talento dele para esse mundo todo, mas ele não quer seguir, ele, acha, ele acredita que essa volta não vai ser positiva para a carreira dele, ele deseja vários sucessos, mas acredito eu que ele não vai participar dessa tour do RBD em 2022. Se isso acontecer, se tiver um ponte, o um sexteto, o né, nosso todo sexteto, isso vai ser maravilhoso, mas se não, vamos respeitar a decisão do ponte, combinado? É pessoal, segura aí as emoções e eu converso aí com vocês, converso não, eu já falo com vocês diariamente né, sobre o nosso RBD na comunidade do canal, nas redes sociais e por aí vai. E eu estou preparando um vídeo super bacana e eu tenho certeza que toda geração RBD vai gostar. Então ó, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você não perder esse vídeo que eu estou fazendo com muito, muito carinho. Eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos favoritos aqui do canal, falando sobre o RBD. É, pessoal, vamos segurar as emoções. 2022 já está quase chegando, porque o ano está correndo pra caramba. E vamos se vacinar, que essa pandemia é melhor e que a gente possa receber nosso RBD aqui no Brasil com mais saúde, com mais tranquilidade e a gente viver esse momento RBD. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo.